Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo a todos com a paz e a graça do nosso senhor e salvador e Jesus Cristo. Trago hoje um devocional com o tema a nova Jerusalém que desceu dos céus e veio até a terra, até nós. É, o tema de hoje ou o versículo encontra-se no livro de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 Nós seremos o povo de Deus e Deus, então, será o nosso Deus. Meus irmãos, à medida que os reinos deste mundo, cheios de lógica, razão e agenda própria, aumentam, também a vinda do Senhor Cristo em nós será revelada na terra, na terra do nosso corpo, em nosso coração dentro de nós. Essa revelação se dará dentro de cada um de nós que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos receber esta revelação de Cristo em nós, ela como uma noiva, ou seja, como a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma analogia da nova mente de Cristo, cheia da graça, do amor, do perdão, da misericórdia e da paz de Deus dentro de nós. Quando nós recebemos a revelação de Cristo em nós, ela então redundará nesta paz, nesta graça, nesta alegria eh, dentro de nós, de cada um de nós. Eh, ela será como uma noiva adornada ou preparada para o seu noivo, cheio do espírito, do Senhor, que é, é o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento e dos ensinamentos e instruções da palavra de Deus para governar com Cristo. Cristo é a mente de Deus dentro de nós, é a palavra de Deus, para governar com Cristo desde os céus eh, na terra do nosso coração, da nossa alma, do nosso corpo, agora, então, o nosso espírito uh, que recebeu Cristo governará o nosso corpo e o nosso corpo se, tem, se sujeitará à vontade de Deus em nós, não é mais a nossa própria vontade, mas agora é a vontade de Deus em nós que se fará presente e presente. Tomará as rédeas das nossas vidas. Só então o Filho do Homem, que é uma analogia de Jesus Cristo dentro de nós, é, Colossenses capítulo 1, no versículo 27, então terá um lugar, um corpo dentro de nós para repousar, para reclinar a cabeça e descansar junto conosco no sábado do Senhor. Lembrando que o sábado é uma analogia do dia do descanso do Senhor Então quando nós recebermos a revelação de Cristo em nós Então o Cristo que é o filho do homem Dentro de nós terá um lugar dentro de nós Para reclinar, para repousar Uh, e para descansar dentro de nós no sábado do Senhor. Lucas capítulo 9, no versículo 58, Jesus disse isso, que o, as raposas têm os seus os seus buracos, né e, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem um lugar para repousar ou reclinar a cabeça. Na verdade, o que Jesus estava a falar era de algo profético, que hoje é uma realidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Assim como Cristo é... É assim, somos nós, os cristãos, somos nós, a igreja, neste mundo. Isto já é uma realidade, não é para o futuro, meu irmão. Primeiras de João, capítulo 4, versículo 17. Assim como Cristo é, nós somos neste mundo. Cristo é abençoado pelo Pai, nós somos também abençoados pelo Pai. Cristo é amado do Pai, nós também somos amados do Pai. Cristo é cheio de graça, de paz, de amor, de misericórdia, nós também somos, por conta de Cristo que vive em cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, fico aqui hoje com este devocional, espero que lhe tenha abençoado e esclarecido alguma dúvida. Uh, até mais logo, até mais amanhã. dizer, tchau.